Olá! No vídeo de hoje, ainda vou continuar a configurar o meu primeiro drone. Ainda vou ter alguns vídeos pela frente, só a fazer configuração. E já sabem, no final do vídeo, se gostaram, demonstrem. Compartilhem com os vossos amigos. É bom compartilhar informação. Se não forem subscritos, subscrevam e assistam a par todas as novidades do canal. Aqui nos dados de voo, na página inicial... Aqui é o fundo, que nesta zona. Ora, como vem agora aqui tenho 6 satélites em baixo. Ele já está a dar-me a posição de onde estou. Neste momento estou com o drone numa janela, pendurado, assim com a minha mão. Estou sobre o drone com a minha mão e isto já está a ficar pesado, já estou a ficar cansado. Como vocês veem aqui agora já está a 6. Depois passou para 5 e voltou a passar para 6. A partir de 5 a luz, vou voltar outra vez a 5. A partir de 5 a luz azul vai ficar sempre contínua. Ora, nós nos últimos vídeos andámos aqui a configurar esta parte e ajustes iniciais, modos de voo. Até o último eu fui para o meio do campo calibrar calibrar o magnetómetro e dizer onde é que era o norte e aqui o rádio, o fail safe isto, já configurámos isto tudo. Agora vamos a configurações e ajustes. Que é a chavezinha de, de bocas com a roda dentada. Aqui no último. Aqui no último separador. O planner. Eu no início do vídeo da configuração disse-vos para vir aqui ao layout e pôr advance. Vocês tinham um básico, para pôr o Advance. Se quiserem com que o vosso programa fale o estado em que está o drone, vocês têm que vir aqui, habilitar fala. E habilitar aqui modo voo, ele vai nos perguntar se é para dizer isto, a gente diz sim. Aviso de bateria não, aviso de altitude também não, baixa velocidade também não. E aqui o arma e desarma. Dias diz OK. E voltamos a dizer OK. E quando mexemos no rádio. O programa vai falar em que modo está. Por exemplo. A gente como já configurou. Aqui. Os modos de voo. Que neste separador também tem os modos de voo. Ali nos ajustes tem os modos de voo. E nas configurações também tem os modos de voo. Esta parte eu não entendi porque é que está nos dois sítios. Mas por exemplo. Eu estou ali em Stabilizer. Se eu. Bater a chave para o meio, vai para o número 4 que é o Position Hold. E o próprio programa vai dizer que está no Position Hold. Mode change to POS hold. Como viram, a menina agora aqui do Google vai estar a falar os procedimentos que eu estou a fazer com, com o rádio. Agora por exemplo em RTL, que é o número 6. Mode change to RTL. Vou estar a pôr em, no Stabilizer. Que é no número 1. Pronto, esta parte aqui é engraçada só por causa disso. De estar a falar. Em vez da a gente estar a ver. Ele está nos a transmitir o que é que se está a passar com o drone. Ora aqui os modos de voo. A gente já os tinha configurado nos outros programas. Que até estava aqui em ajustes. Porque tem lá um separador igual. No primeiro é o Stabilizer. No número 4 é o Position Hold. E no número 6 é o RTL. Que é o a para o do de partida. Isto para os rádios de 6 canais. Para quem der é 10 canais, fazendo um mix destas duas chaves. Caso seis modos de voo, mixando as chaves. E é depois guardar modos. Eu também como não fiz nenhuma alteração, não era preciso. Mas assim já fica. O Geofence, que é uma cerca elétrica. Que é o que diz que se afastarmos com o drone, um, acima dos 100 metros de altitude ele volta outra vez para casa. Como o, raio, o máximo raio. Se, se, se chegarmos a uma distância de 300 metros de nós ele volta outra vez para casa. E aqui a altitude que o drone vem depois para casa. No próximo separador. ajustes básicos. Aqui não vou mexer. Nas configurações estendidas, que é os nossos pits aqui é que é a grande dor de cabeça para quem programa os drones. Aqui é que vai estar o ajuste de ele ficar mais suave, mais agressivo, mais estável ou mais instável. Vai fazer com que responda mais ou menos aos nossos comandos. E eu vou fazer o seguinte. Aqui os padrões de origem, eu vou deixar tudo de origem para a gente fazer os nossos primeiros voos com os padrões todos de origem e só depois de fazer os primeiros voos é que eu vou aqui baixando os valores até termos um valor razoável e depois há aquele problema que é isto é, dá muita dor de cabeça porque isto depende de como é que está montado cada drone. Por exemplo, se eu estiver a usar uma bateria de 5.000 já tem uma configuração. Se tiver a usar uma bateria de 4000, já é outra configuração porque já o peso já é diferente e o drone vai ter comportamentos diferentes. Depende da de configuração do, do Norte, como é que está feita, depende da estabilização em que foi feito a configuração do drone. Se foi feito uma mesa nivelada ou um pouco de lado, isso é o suficiente para os valores aqui serem totalmente diferentes. Mas eu aqui vou só mexer em dois pontos. Que é os pontos para poder a gente ter os ganhos no drone. Agora aqui embaixo, Onde está aqui OPC CH6. Clico. E vou procurar. O Altitude Old Kp. O que é que vai fazer. O drone. Se tiver muito instável a subir e a descer, se o barómetro não estiver a conseguir estar aqui à mesma altura, o que eu vou fazer? O nosso CH, o nosso canal 6 é o potenciómetro. Foi aquilo que eu falei. Que depois íamos dar os ganhos onde dávamos menos ou dávamos um valor maior que era para o drone ficar o mais estável possível. Vou botar aqui por isto ao meio. E aqui no mínimo eu vou dar um, e aqui no máximo eu vou dar três. E é gravar, não é preciso fazer mais nada. Ele está aqui a dizer que eu aumentei drasticamente aqui os valores, mas eu digo sim, continua a dizer: Ok, ok. Se eu fizer, atualizar a tela, como ele está ao meio, vai aqui em cima, um bocadinho mais acima, vai dar a volta de 2 e pouco. 1 um e tal, 2 e pouco. Esperar que ele comunique. Bom, está aqui 2 qualquer coisa, porque está aqui ao meio. Se eu baixar aqui o potenciómetro para o mínimo e fizer a atualização, isto tem que dar por volta de 1. Um, que é o ganho que eu vou ter. Ou 1, um, ou até 3. Mora sempre aqui um bocadinho. Como vem estar ali no, nos 1000, neste caso no 1, ponto, qualquer coisa. Se eu puseste no máximo e carregarem e atualizar, que é a informação que estou a trocar entre o rádio e a APM, ele vai dizer agora que eu estou para ir perto dos 3, ou nos 3. Vamos ver. Pronto, no máximo 3. Normalmente deixamos sempre isto a meio, que é para estar ali no valor mais ou menos no 2 ao meio. Se fizer atualizar vai estar ali perto do 2. Aqui. Vai ser esta, só esta configuração que eu vou fazer inicialmente. Que é para depois fazermos os voos. Testar com os padrões de origem. E depois assim vir mexer aqui e pôr valores mais aceitáveis. A voar. Ele assim já voa. Não se preocupem que ele assim já faz voos. Ora passando aqui para os parâmetros padrão. Aqui em cima é aquela zona onde a senhora do Google fala para fazer os cheques. Soberómetros, a bússola, o GPS e o resto está a funcionar. Quem não quiser ouvir a senhora a falar é chegar aqui, tirar o aula, gravar e assim a senhora do Google já não incomoda. Mas eu quero usar isto por isso vou deixar no aula Aqui em achar. Vou Vamos escrever RTL, ENTER, e vai nos aparecer aqui alguns campos interessantes. Ora, estou aqui em RTL altitude, e isto é o que é? É quando ele entra em modo RTL, ou neste caso, quando eu digo RTL, ou quando ele entra em failsafe, ele entra em modo RTL. Isto é o que Isto é a altura a que ele vai subir para voltar para casa. Isto é um valor em centímetros. Está aqui a que a unidade são os centímetros. E aqui então quer dizer que quando ele entrar em modo RTL vai subir para os 15 metros e voltar para casa. Podem chegar aqui por exemplo limite meter 30. Depende do sítio onde vocês vão andar com o drone. Eu costumo ir para sítios campados para mim, o 15 está bom. Para vocês, pode não estar bom porque pode ter árvores muito altas, perto. Assim vocês estão-se a ver para quando eles estiver a fazer o RTL não chocar contra nenhum obstáculo. Ora, aqui eu meti 15. Para mim está bom. Isto é, depende de cada utilização. Aqui em baixo. Isto quer dizer que quando entrei em RTL vai fazer um procedimento. Assim ele vem para o ponto de partida, na posição em que está, eu não quero, a seguir diz que a face vai virar para o próximo ponto e depois é que vem para o ponto, vem de frente para o ponto, que é isso que eu quero, a seguir faz o mesmo, exceto no RTL, isso quer dizer que ele é ponto onde está virado que vem. Como o primeiro e o outro tem a ver com o GPS, mas eu também não quero. Eu que quero é que o Face Next Endpoint. Isso eu quero que o drone vire para o ponto e depois vá de frente para o ponto. Com estes dois parâmetros alterados, chego aqui, a gravar parâmetros. Aqui digo que os parâmetros foram gravados com sucesso. Eu digo OK. Passando para o próximo separador lateral.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 Então, um português muito estranho, buscar. E até já.